Graça e paz. Estamos no oitavo dia da campanha. Deus é santo e ama ter comunhão com seus filhos. No Monte Sinai, Deus queria ouvir e falar com todos. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, Deus fala, como seria bom se estivessem dispostos a me temer e a obedecer. Tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. O propósito de Deus sempre foi falar diretamente com o seu povo. Deus queria ouvir e falar com todos face a face. Mas o povo, com medo da santidade de Deus, delegou a tarefa a Moisés. Nós sabemos o que aconteceu. O povo cansou de esperar a conversa entre Deus e Moisés e fabricou o bezerro de ouro, seu próprio Deus. Quando você abre mão de ter um relacionamento pessoal com o Deus vivo e verdadeiro, acaba por adorar outros deuses. Isso é a idolatria. Deus de barro, de pedra, de madeira e outros tipos, pode servir para enfeitar uma parede, mas não escuta, não fala, não se move e não pode te ajudar. E o pior, é que o idólatra se torna igual ao Deus que adora. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro devocional Peregrinos, Pés no Deserto e Mente na Eternidade.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 Fique com Deus.